Bora para análise com spoilers do oitavo episódio da série A Casa do Dragão. E a partir de agora, esse vídeo tem spoilers que a gente vai comentar tudo sobre o oitavo episódio, que se chama O Rei das Marés. E que oitavo episódio a gente teve aqui. Um episódio, para mim, digno de premiação. Premiação também pela atuação aqui do com Sidan, que tá fã, absolutamente fantástica. Ele fez um trabalho brilhante aqui nesse episódio. Toda aquela cena dele entrando ali naquela sala do trono, caminhando, capando, Pengando ali até o trono, toda a cena do jantar e a cena dele falecendo na cama. Bom, esses são alguns dos vários momentos que ele brilhou aqui na série, um, uma série espetacular que com a atuação dele eu acho que ganhou mais brilho ainda, o roteiro aqui espetacular desse episódio também, né? Se não é o melhor episódio da série até agora, pra mim com certeza é um dos melhores. E esse episódio aqui ele dá um salto de seis anos, então muita coisa aconteceu nesse meio tempo e a gente vê logo no comecinho do episódio que o Cole está gravemente ferido, nessa guerra, nessa nova guerra agora com a triarquia que se reergueu. Bom, e como a gente vê desde Game of Thrones e não é diferente aqui na Casa do Dragão, não existe muito vácuo de poder, né? A gente sabe que qualquer possibilidade de abocanhar poder sempre tem alguém surgindo ali, então a gente vê que o Coral estando fora de cena, o irmão dele mais novo, o Veyman, já tá ali meio que de olho na situação pra tentar abocanhar esse vácuo aqui. E o Veyman tá ouvindo tudo ali nas sombras, e ele vai pra cima da Rhaenys, e o que eu achei curioso é que a Rhaenys realmente abaixa o olhar. Quando ele confronta, ela não confronta de volta. Até porque ela não se conforma com a reivindicação dos filhos da Rhaenyra aqui pra herdar a deriva marca, né? Porque eles não são filhos legítimos do Laenor. E dá pra perceber também que a Rhaenys ficou com um ressentimento muito forte ali com a morte do Laenor, ela realmente ficou com um ranço ali da Rhaenyra e quando o Vaemon vai pra cima da Rhaenyra ela não se intromete, ela deixa o circo pegar fogo. Até porque o Vaemon já tá meio que combinado ali com os Hightower pra preparar essa armadilha aqui pra Rhaenyra. E a gente vê aqui que a família toda da Rhaenyra cresceu bastante, além dos filhos do do Harvin Strong, ali o Jack Harris, Luceres e Geoffrey, tem agora os filhos do Damon. Que é o Egon, o Viserys e agora o filhinho que tá na barriga. E que maneira aquela chegada da Rhaenyra em Westeros, né? Ela sendo anunciada ali como a princesa de Dragon, de pedra do dragão e herdeira do trono de ferro. Chega a dar um arrepio quando ela desembarca ali. E a mesma surpresa que a Rhaenyra tem ao chegar é a mesma nossa assistindo o episódio. Cadê os emblemas todos do dragão? Cadê os dragões ali? Realmente a gente vê por tudo a fé do set agora. É, quando a HBO mostra aquela sala do conselho, a câmera já tá lá na parede mostrando aquela estrela de sete pontos a câmera vai descendo, a gente vê que a Alice tá sentada ali na mesa principal ali do conselho, ela tem o um emblema também da estrela de sete pontas ali no peito dela e a gente vê que ela tá instrumentalizando a fé do set aqui a reivindicação de poder dela. É, agora sim, o conselho todo tá completamente dominado pela Alice e principalmente pelo Otto Hightower. Bom, e quem é muito responsável por isso, né, mesmo doente, né, é o Rey Viserys, porque no momento que ele foi adoecendo, em vez de colocar a Rhaenyra naquele conselho, ele deu mais força pra Alicent colocando o Otto Hightower como mão e deixando eles dominarem ali aquele lugar, né? Até porque assim, tem todo um histórico de riche entre a Alicent e a Rhaenyra e o Viserys sabia muito bem do que que tava rolando do desejo ali da Alicent de, de questionar ali a paternidade dos filhos da Rhaenyra, todas aquelas brigas que a gente acompanhou na série, então ele ter optado realmente por dar mais poder pra Alicent ele sabia também o que tava fazendo, então eu realmente acho que ele tem boa parte da culpa por toda essa briga que tá acontecendo e falando em Viserys, meu Deus, ele ele tá acabado. Ele tá completamente acabado, sugado, com dores, feridas, já não tem mais muita vida ali. Eu mais do que com essa fragilidade física dele toda aqui. Mais pra frente, em determinado momento do episódio, ele vai mostrar muito mais força do que em vários momentos ele mostrou ao longo da temporada. Aí, essa cena dele levantando da cama, fazendo todo um esforço, se aprontando. Pra conseguir ajudar a Rhaenyra, apoiando ela na frente de todo mundo, eu quase chorei. Eu achei realmente muito forte essa cena. É, ele colocando aquela máscara, se arrastando na direção do trono ali. Eu achei uma cena absolutamente fantástica. Ele que já não tava sentando mais naquele trono, mas naquele momento final da vida dele, super importante aquele momento, ele sentar no trono ali tem uma simbologia absolutamente forte. E é esse tipo de cena que me faz amar Game of Thrones, amar a casa do dragão. Com a chegada dele, a gente vê tudo mudar. É o poder dele chegar. Chegando e tu vê a postura Dos personagens mudam, os olhares Mudam, isso é realmente mágico De assistir. É muito maneiro dessa cena aqui quando ele senta no trono ali, ele tá Fraco, mas no momento que ele senta, ele usa toda A força dele pra impostar a voz e dizer Eu não tô entendendo o porquê dessas audiências Aqui pra tratar de uma sucessão Que já tava estabelecida E o Damon ajudando ele ali Agindo de forma correta com ele Finalmente foi realmente muito bonito E o Damon é aquele tipo de personagem, ele faz Atrocidades, ele age com um grande de psicopata, mas tem algumas cenas Algumas ações dele que a gente adora A gente torce muito pelo personagem É, por exemplo, quando ele tinha matado a esposa dele A gente tava com nojo dele naquela época né? Agora que ele tá do lado da Rhaenyra Matando os adversários dela A gente tá adorando, né? Eu sei que é errado a gente adorar o Daemon aqui Mas não tem como, o personagem é muito bom né? Outro personagem que eu não suporto é Aquele Otto Hightower que Ele sentado no trono, chega a dar uma ânsia Mas quando o rei tá chegando Ele sai correndo do trono ele chegou até a audácia de sentar no trono. Mas ele saiu correndo com medinho. Bom, e finalmente aqui o rei Viserys mostrou força, né? Principalmente pra defender a honra da filha dele, a Rhaenyra, que tava sendo escuro ali naquela audiência. Né? A própria Raines que foi bem ácida ali com a Renira, dizendo que ela não queria fazer pacto nenhum e tal. Ao ver o Viserys, ela já volta atrás, ela afina na hora, e já fala pra todo mundo ali que ela aceitou, então, casar as netas dela com os filhos da rainira E é muito legal como a série consegue dar essa dimensão pro rei, mesmo enfraquecido a gente vê como todo mundo respeita aquela posição todo mundo afina no momento que ele senta ali no trono e começa a questionar todo mundo porque daquela situação todo mundo realmente afina, azar do Veymon, que não afina e questiona mais ainda o rei e aí vem o Daemon com aquela espada de aço valeriana cortando e acabando com toda aquela palhaçada todas as coisas horríveis que ele tava falando da Rhaenyra, aquela cena ali eu sei que todo mundo ficou absolutamente impactado agora um ponto que a gente tem que comentar é que essa série ela é muito importante impactante. Ninguém pode negar isso. Que cena forte, que cena precisa. E eu vou te dizer que eu tava torcendo pro Damon, ponto final. Bom, e aí, meio a toda essa treta, a gente também tem ali as crianças, que agora, depois desse salto temporal de seis anos, já são adolescentes, né? É, o Egan mesmo continua com aquela vida de vagabundagem ali, agora com um comportamento pior do que antes, porque ele tá abusando das meninas ali, que levam as coisas pra ele no quarto. Bom, e aí a gente tem o Eamon também, que tá com aquele olhar de psicopata, né? Aquele olhar fixo olhando para os filhos da Rhaenyra e dá pra ver nitidamente que depois de todos esses anos ele ainda não esqueceu aquela treta do olho, né? Então ele tá com aquele olhar fixo, terrível. É, os filhos da Rhaenyra, eles já são retratados de uma forma mais corretinha, assim. Um tá aprendendo ali alto valiriano, o outro tá cumprindo ali com as exigências, mas também eles não levam desaforo pra casa. E aí vem a cena do jantar. Bom, e essa cena do jantar aqui ainda contribui mais ainda pra gente querer um prêmio pro ator que faz o Rape Series, né? O Perry Considine. Ele realmente tá espetacular aqui, ele tentando lidar com aquela situação. A gente vê o olhar de medo daquele pessoal olhando para ele E ao mesmo tempo de repulsa, de nojo e todo mundo chocado Aquela cena ali para mim é uma cena de premiação Não só pro ator, mas pra série também É uma mistura ali de admiração, de respeito, de medo, de ranço é tudo junto e misturado. Bom, e a gente vê que a geração mais velha ali, que já viveu toda aquela treta, tenta manter uma ordem dentro daquela disputa, mas a gente vê que essa disputa já passou para a geração mais nova agora, né? Então tem um momento ali em que o Harry Series se ausenta do jantar e ali a gente vê... Que todo mundo já começa a colocar as manguinhas de fora e aí começa a briga. É, ali eu acho que o, realmente a presença do Damon faz ainda a galera segurar um pouquinho a onda. tem muita gente que tem medo dele, que ele realmente é bem inconsequente. Então tu vê assim, tanto nos adolescentes quanto todo mundo em volta, tem um certo receio, um medo ali dele. E isso é muito bom pra Brineira. Bom, e antes do suspiro final, o Rei Fizerys tinha que abrir aquele bocão dele pra falar com a Alison comentar sobre a profecia do Aegon da canção de Gelo e Fogo. E né? é, agora o Heavy Series, ele teve agora um final muito bem fechadinho, o falecimento dele, ele na cama sozinho, sentindo dores, foi muito forte e achei uma jornada muito bem feita. Bom, ele morre ali sem forças na cama, né? Extremamente épico, esse ciclo todo e esse episódio aqui extremamente forte, né? E eu quero saber agora a opinião de vocês, o que, que vocês acharam sobre esse episódio e o que, que vocês estão achando da série até agora, né? Comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês. Lembrem de dar um like nesse vídeo que é muito importante também pro canal e até a próxima!